Anastácio e Trismundo encontram-se para conversar. Apesar de morarem na mesma casa, devido às tarefas de resgate espiritual, seu guia estava na crosta da terra. Vamos caminhar no Bosque das Oliveiras? Convida Anastácio. Sim, é mais um belo lugar para o conhecer. Como sabe que é belo? Indaga o guia. Até agora nada vi de feio por aqui e acabo de ler sobre a vida de Eurípides. Sei que simplicidade, elevação e beleza andam juntos no coração do amigo de Sacramento. Que liste de tão interessante sobre Eurípides? É um livro intitulado Meu amigo Eurípides Barçanufo. Você conhece? Pergunta Trismundo, brincando, visto que foi Anastácio quem lhe deu o livro, como vimos no livro anterior. Ambos riem. — Sim, ouvi falar. Conte-me o que mais me interessou na vida de nosso benfeitor. — Ah, este livro me levou a outro a grande espera, escrito pelo próprio Eurípides. A leitura dos dois me deu uma ideia da grandeza desse espírito. — Conte-me. — Fala Anastácio, interessado em conhecer a opinião de Dresmundo. — Imagine só... Há dois mil anos, Eurípides já era um espírito lúcido e profundamente equilibrado. Há cem anos, deu um testemunho inegável do poder do espírito sobre matéria e deixou clara a função da mediunidade na educação da juventude. O que realizou em público, com milhares de testemunhas que acompanharam sua vida na pequena cidade de Sagramento, deveria ter sido suficiente para que todo o movimento espírita o reconhecesse, no mínimo, como um modelo a inspirar as práticas espíritas. O que pergunto é, por que o movimento mal o conhece como não consideram seu exemplo? Além do mais, fui sempre amparado por Bezerra de Menezes. Como podem os espíritas não valorizarem esses exemplos? Pensei que iríamos conversar amenidades. Comenta Anastácio brincando. Isso me intriga muito. Sei que dediquei minha última existência a lutar por conquistas materiais e poder, mas eu não sabia. Será que quando me tornar espírita no mundo, irei também fugir destes exemplos? Isso me preocupa, de fato. Essa é a questão central, meu amigo. Por que tantos preferem ignorar os exemplos verdadeiros, os modelos de ação dos espíritos superiores e seguir modelos materializadores? Por que tanta fama de quem não tem evolução e tanto esquecimento dos verdadeiramente grandes? É fuga inconsciente. É melhor aceitar como modelo o que é mais cômodo, o que não impulsiona a transformação verdadeira, que é sempre um tanto dolorosa. Por isso, pouco se fala dele e quase nunca se adota o modelo de trabalho que ele exemplificou. Você pode me dar exemplos? Pede Trismundo. Sim, um em cada área. Na educação, proíbem-se os jovens de participarem de cursos mediúnicos sem nenhum critério espírita, sem conversa, sem avaliação de cada caso. Proíbe-se e pronto. Por quê? Porque é mais fácil proibir do que assumir a responsabilidade de educar. Eurípides, porém, deu um exemplo diferente. Conversar, ser amigo, aprender a avaliar e orientar a evolução de cada um, dando-lhe a oportunidade de crescimento individualizado. Na área dos estudos, vemos palestras e mais palestras, mas quantos debates são feitos fundamentados no conhecimento de Kardec e de autores como Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, entre outros. O sujeito sobe na tribuna, fala, fala e pronto. Não fundamenta seu discurso e poucos apresentam pesquisas sérias. No colégio Allan Kardec, não era assim. Eurípides estimulava mais o crescimento de seus jovens alunos do que nossos encontros espíritas, que se apresentam como científicos. Não seria possível adotar o um modelo de Eurípides? Claro que sim. E verdade seja dita, este é o modelo de Eurípides, mas também é o de Kardec. Isso é possível, mas daria muito trabalho. Seria necessário se conhecer os autores citados e as atuais pesquisas. Hum, então como fazer isso na prática? É necessário criar uma nova cultura. Isso não acontece do dia para a noite, mas é preciso começar. Solicitar trabalhos a serem avaliados e serem apresentados em congressos é um começo viável. No aspecto social, é a mesma coisa. Eurípides fundou um colégio e uma farmácia. Tentaram matá-lo por fornecer educação e saúde gratuita aos pobres e ricos que o procuravam. Hoje, como estão nossas obras sociais? Sopa. Sempre associei o trabalho social e espírita à sopa, diz Trismundo. A distribuição de alimentos, agasalhos e remédios é importante. — Por que não fazer isso em bases mais sólidas? Por que não criar restaurantes populares? Por que não criar farmácias homeopáticas e fitoterápicas? — É que isso dá muito trabalho. — Exatamente, Trismundo. O espírito encarnado ainda não entendeu que evoluir praticando a caridade exige sacrifício. Muitos dirão, minha vida já é tão atribulada... Mas não seria parte da solução uma dedicação mais intensa à obra do Cristo? Outros vão ao centro espírita em busca de forças para viver em suas fantasias, que acabarão, como sempre acabam, em sofrimento e dor. Essencialmente, o difícil é o espírito encarnado entender que seus reais interesses não estão no mundo da matéria densa. Mudar isso é a batalha do Cristo há muito mais de dois milênios. Anastácio silencia. Trismundo, observando a linda paisagem que leva ao bosque das oliveiras, caminha pensativo. Chegam. Vamos sentar lá em cima, fala Anastácio, apontando para um monte. Ao atingirem o alto, Trismundo comenta. É belíssimo. O bem sempre surpreende em paz e beleza. Essa é uma lição que aprendi com Eurípides. A generosidade de Deus é infinita. Por isso, lamentamos por todos que fogem da felicidade. Observe aquela estrela longínqua. Sim, eu a vejo. Estive lá há alguns anos. Ela é cercada por planetas que são mundos superiores. Lá pude visitar três mundos, três planetas. São tão belos quanto diferentes. A beleza, a ordem e a harmonia têm expressões tão diversas e cativantes, comenta Anastácio empolgado. Trismundo, que nunca imaginara que Anastácio tivesse tido essas experiências, pede que ele fale mais sobre esses mundos. Falarei sim, isso faz parte de sua preparação. Os encarnados precisam conhecer modelos de sociedades superiores para entenderem que o sacrifício de se educar compensa mil vezes o esforço despendido. Anastácio respira fundo, como que contendo a emoção, e fala. Nesses mundos, não há trabalhos rotineiros nem monótonos, na verdade, do ponto de vista de seus habitantes, as rotinas seriam degradantes. Eles descobriram a beleza extrema da harmonia dinâmica em tudo o que fazem. Os desafios nunca apresentam angústias e medos. As conquistas nunca representam a diminuição de ninguém. As descobertas são sempre transformadas em benefícios para os outros alegram-se em ajudar, em criar em todas as áreas do saber. Há muito não sabem o que é violência, miséria, disputa de poder. A morte é suave e o contato com os que amam nunca é interrompido. Acompanhei uma desencarnação em um destes mundos, mas parecia uma cerimônia de conclusão de curso da Terra. Menos de uma hora depois da desencarnação, Presenciei uma linda cena. O desencarnado apresentou-se iluminado aos olhos dos familiares e plasmou em uma tela uma pintura que mostrava os rostos dos seres amados expressando, por forma, cor e brilho, características da relação emocional que construíram. Uma lembrança de gratidão. Nunca imaginei. Continua Anastasio emocionado. Que a morte pudesse se revestir de tanta paz e de tanta beleza? Se os momentos difíceis são vividos assim, como seriam os encontros mais felizes? Pergunta a Trismundo. Anastácio, após alguns minutos de silêncio, em que observa a estrela, comenta. Amigo, ainda estamos tão longe de compreender a completa felicidade que é viver em comunhão verdadeira, e precisamos nos preparar para um dia descobri-la. A vida na Terra é tão curta, e podemos alcançar tanta paz em uma encarnação bem vivida, como os espíritas não veem isso? — Eu que me perguntei isso — diz Trismundo, brincando. — É verdade. Quando encarnados, quase todos fugimos da felicidade — Trocamos o tesouro da alegria verdadeira por meia dúzia de satisfações grosseiras e efêmeras, comenta Anastácio e conclui. O problema todo se resume ao orgulho, ao interesse próprio, milpi e burro. E o que fazer para nos libertar desse vício emocional? Quebrar com a rotina do presente, fazendo o ser encarnado identificar-se com a vida espiritual? Responde Anastácio. Trismundo se deu conta de que já havia ouvido muito. Precisava de algum tempo para melhor entender. Ficaram então em silêncio por algumas horas, admirando a beleza da cidade de Eurípides e a beleza do universo, visto de um plano superior. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.